Hoje eu trago para vocês mais um microfone da Lensgo. Go, a gente já tem uma playlist bem grande aqui no canal dos microfones dessa marca, uma marca nova aqui no Brasil, uma marca que chegou agora na Worldview também, então se você quer conhecer um pouquinho dos microfones deles eu sugiro que você clique lá na descrição, assista, assista cada um dos vídeos, entenda cada um dos padrões polares de cada um dos microfones para ver qual vai se adaptar melhor ao seu tipo de produção. O microfone que eu vou falar hoje aqui para vocês, é, na realidade são dois modelos e eu vou fazer em um vídeo só. Por quê? Porque o sistema é o mesmo, a única diferença é que um é lapela wireless individual e o outro é um lapela wireless duplo. Então, para você aí que quer entrar no mundo dos lapelas wireless, esse aqui provavelmente é uma das melhores opções no mercado, justamente porque ele tem coisas que não tem em nenhum outro lapela wireless até o momento, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois do unboxing. Bom, então vocês viram aí o unboxing do 308C, versão unitária. Acho muito legal que a Lensgold se preocupe realmente em colocar tudo dentro da caixinha bem separadinho para não ter nenhum problema durante o transporte, tá? É, acho legal que eles também tem agora um suporte para você estar tá colocando o transmissor, o receptor né, no cinto. Isso é muito, muito bom. E, claro, gente, é, se você usa né, o, o, esse tipo de sistema aqui no celular e na câmera, vocês têm que se atentar aos cabos. Né? Eu estou aqui com o cabo P2, P3, né, porque o P2 está P2 na câmera. Então, se você for mudar para o smartphone, é importante que você mude o cabo também, porque senão não vai funcionar. Tranquilo? Eu já tô com ele aqui, então ele já tá funcionando, esse é o áudio que, do 308C, é, versão unitária, então já é um áudio bem legal. É, sugiro que toda vez que você colocar um microfone novo na sua câmera, que você faça o balanceamento desse microfone, né? A maior parte das câmeras aí tem como você deixar o áudio no manual, para você aumentar ou diminuir a, a, a sensibilidade, para você ter um áudio aí que seja bem mais claro de escutar, porque esse aqui, quando eu coloquei, ele tava mais estourado, porque o outro microfone, né? que eu estava utilizando antes, ele também tinha uma outra calibração. Então, eu precisei fazer essa calibração desse aqui também na minha câmera. Tranquilo? Então, o áudio que vocês estão escutando agora já é do é, 308C. Outra coisa que eu gostei bastante, que eu sempre quis que eles adicionassem uh, nesses sistemas wireless que a gente tem, é uma tela de LED que indicasse, né, que mostrasse o quanto a gente tem de bateria, o sinal também e a frequência, isso tem nesse aqui, esse aqui você tem uma telinha de LED que vai te informar isso, isso é muito importante, isso é muito bom, eu gostei bastante dessa adição. Então, vocês já viram aqui o áudio sendo gravado é, na câmera, então eu vou mudar agora para o celular, porque esse aqui é um microfone universal, você pode você está utilizando tanto na sua câmera, filmadora, celular, computador, é, gravador Em qualquer tipo de device você pode estar utilizando esse tipo de microfone aqui Bom, e esse é o 308C no meu celular Eu estou utilizando aqui um iPhone 7 Sempre utilizo o iPhone para fazer esses reviews justamente por conta do cabo adaptador Lightning Tem muita gente que pergunta se vai funcionar com esse cabo Então funciona perfeitamente, tá? É, se você tem Android vai funcionar também direto é, lembrando, se você utiliza câmera e celular para fazer a gravação, lembre-se de trocar o cabo né? P2 para a câmera P3 para o celular. Tá? Se você sentir que o áudio está muito baixo ou estourando demais, você tem botões na parte lateral né? desse, desse, do 308C do transmissor para poder mudar o ganho. Só que eu acho melhor você mudar direto na câmera né? ou no celular mesmo o ganho porque eu não senti que é tão efetivo assim você mudar direto no transmissor eu acho que tem assim uma mudançazinha mas não é tão perceptível quanto mudar diretamente na câmera, mudar diretamente no seu celular, beleza? isso eu notei em vários reviews que eu vi também muita gente falou que é, tem esses botões mas a melhora não é tão, tão, tão forte então mude no celular, mude na câmera que vai, você vai ter realmente uma melhora de áudio muito mais significativa se você sentir que você está tendo uma interferência aí, você tem 30 canais para trabalhar, então se você tiver de interferência, você pode trabalhar esses 30 canais para remover isso. Isso é muito, muito importante. E para finalizar, se você gostou da qualidade do 308C individual, mas trabalha aí com dinâmicas que envolvam mais pessoas, né duas pessoas no caso, você pode estar tá adquirindo o 308C duplo, né, que vão ter dois transmissores e um receptor. Lembrando que ele também é universal, então você pode estar colocando na sua câmera, no seu smartphone, no seu PC, na, no seu gravador. Então você pode aí gravar videocasts, podcasts, entrevistas, entre outros é, outro tipos de produções que você pode estar fazendo com esse sistema aqui. Lembrando que nessa faixa de preço, esse aqui é um dos melhores sistemas de microfone de lapela é, wireless que eu já vi justamente porque ele tem a tela LED que eu gosto tanto para você poder ver as informações é, do microfone né tanto bateria quanto frequência é, e o ganho né que você tem nesse microfone aqui isso é muito muito importante eu achei realmente que foi uma adição de extremo valor se você gostou do 308c e quer adquirir o seu é só correr no nosso site tá lembrando que ele é um microfone omnidirecional então padrão polar aí é realmente é muito importante você tá pesquisando para ver se realmente Vai se adaptar ao seu tipo de produção, tá? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os microfones da LensGo, temos uma playlist de vídeo já aqui no canal, mas se quiser, tem o um link também é, para o nosso site onde você pode ver todos os microfones dessa marca. Beleza? Se você gostou desse vídeo, é só curtir, comentar e se inscrever para não perder nenhuma outra, nenhuma atualização e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.